Boa noite, irmãos. Meu nome é Kleber e hoje eu vou estar aqui junto com vocês compartilhando o estudo da palavra. Deixe-me fazer uma oração por esse momento. Meu Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença e pedimos, meu Pai, a Tua direção, a Tua sabedoria. Venha revelar, meu Pai, a Tua palavra, a Tua verdade para cada um de nós. Amém. Eu convido os irmãos abrirem suas Bíblias no livro de Jonas. Nós vamos falar hoje, em realidade, três histórias. Vamos falar sobre a importância de nós obedecermos a palavra de Deus. A primeira história fala sobre Jonas. Diz assim, Vem a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, Desponte, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem de Deus ela foi muito clara para Jonas. A ordem foi vai. No versículo 3, nós vemos o seguinte. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Job, achou um navio que ia para Tarsis, Pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença de Deus. O interessante aqui é que muitas vezes as pessoas elas não têm disposição para obedecer a Deus, mas elas têm disposição, mais disposição muitas das vezes, para fazer aquilo que é errado. Ela tem disposição para viver no pecado, ela tem disposição para os vícios, ela tem disposição para viver uma vida promíscua, ela tem disposição para viver na mentira, ela tem disposição para desagradar a Deus, mas não tem a mesma disposição para agradar a Deus. Vamos seguir a história. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E fez-se no mar uma grande tempestade e o um navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado dormia profundamente. É interessante esse versículo, eu faço um paralelo lá com o livro de Apocalipse, que quantas não são aquelas pessoas que elas até mesmo frequentam uma igreja, mas estão dormindo o sono da morte. Elas vivem no pecado e não acordam, não se despertam para viver uma vida reta de comunhão com Deus. Vamos a seguir, no versículo 6 diz assim, Chegou-se a ele o mestre do navio. Ele disse, o que se passa contigo? Agarrado no sono, levanta-te invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Nada, amado irmão, amada irmã, nada escapa dos olhos de Deus. Tem um versículo no livro de Provérbios, Provérbios 15, 3, que diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando bons e maus. Todas as, as nossas atitudes, elas vão gerar nas nossas vidas consequências. Jonas pensou... Dentro de si que poderia fugir de Deus, da presença de Deus e que não haveria nenhuma consequência. Mas vemos ali, lançada a sorte, foi revelado que o problema ali era Jonas. Diz assim no versículo 8. Então lhe disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo tu és? E ele lhes respondeu Interessante essa resposta dele Ele disse Sou hebreu e temo ao Senhor O Deus do céu Que fez o mar e a terra Esse versículo fica até estranho Porque como pode que uma pessoa que diz que teme a Deus Desobedecer a Deus Porque se a pessoa ela teme ao Senhor então ela vai render respeito, reverência, e, acima de tudo, obediência à voz desse Deus que ela teme. Enfim, vamos a seguir. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabia os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar se a tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei. E aí veio o reconhecimento, né? Eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam esforçando por alcançar a terra, mas não podiam porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não perecemos por causa da vida desse homem e não façais cair sobre nós esse sangue, quanto a nós, inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprova. É interessante que... A decisão de Jonas de desobedecer a Deus não recaiu somente sobre ele, mas recaiu sobre todos aqueles que estavam no barco. Às vezes a pessoa ela vive uma vida errada, como falamos no início, ela tem disposição para pecar, ela tem disposição para desobedecer a Deus, ela tem disposição para fazer o que é errado. E ela pensa que isso não vai gerar uma consequência. Vai gerar uma consequência para ela E muitas das vezes para as pessoas que estão ao rededor dela Veja só toda a situação Que aqueles homens estavam passando Até oraram a Deus, ó oh, Senhor, tem misericórdia Porque nós não temos nada que ver com o erro de Jonas Nossas atitudes, elas sempre vão ter consequências O marido peca, ele desobedece e muitas vezes o pecado do marido respinga na esposa, nos filhos. A esposa erra, ela peca, desagrada a Deus. Muitas vezes o pecado dela termina respingando no marido e nos filhos, nos familiares, quem está ao redor dela. Por isso a importância de nós obedecermos a Deus. Então seguimos aqui. Versículo 15: Levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. E foi ali então. Que Jonas caiu em si e se arrependeu do seu pecado. Houve ali então o arrependimento. E ali dentro ele fez uma oração que eu quero ler com vocês, que é o capítulo 2. Então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse, Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, No ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz, Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as, as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos Tornarei porventura a ver o seu santo templo As águas me acercaram até a alma, o abismo me rodeou E as algas se enrolaram na minha cabeça, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se co correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó oh, Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no seu santo templo. E os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que é misericordioso. Mas com a voz do engrandecimento eu te oferecei, oferecerei sacrifício. O que votei, vou ter, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. E aí no versículo 10 falou: pôs o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas da terra. Então depois, a história ela segue. Jonas então. Se se arrependeu da desobediência dele com Deus foi então para Nínive pregou, levou a salvação para aquele povo e é o que nós vemos aqui no versículo 3 né? veio a palavra do Senhor segundo a voz de Jonas dizendo desponte, aí foi a segunda vez vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo e aí sim Levantou-se, pois Jonas e foi a Nínive Segundo a palavra do Senhor Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus E de três dias para percorrê-la Começou a Jonas a percorrer a cidade a caminho de um dia E pregava e dizia Ainda quarenta dias e Nínive será subvertido Então ele foi Ele obedeceu a palavra de Deus E resultado para encurtar a história, os enevitas eles creram, creram na palavra. A Bíblia fala que eles fizeram um jejum até o rei, desceu do seu trono, se vestiu de pano de saco, se humilhou, se voltou para Deus e desmudou o destino daquela cidade. Paralela a essa história, eu gostaria que os irmãos abrissem o livro um pouquinho antes, no livro de Jeremias, que eu acho uma história muito interessante, Jeremias capítulo 42 a Bíblia fala que Nabucodonosor ele tinha invadido a Jerusalém e diante daquela invasão o povo ficou muito apreensivo o que, que a gente faz? a gente fica aqui, a gente vai para outra cidade, a gente vai para o Egito, o que, que a gente faz? é como os acontecimentos que a gente tem visto no mundo agora, no caso da Rússia, Ucrânia o povo ucraniano dizendo o que, que eu faço eu fico aqui, eu fujo para onde é que eu vou, o que, que eu vou fazer e o povo veio até o profeta jeremias fazer essa consulta e aqui a gente vê mais uma vez a desobediência do povo de Deus vamos ver aí capítulo 42 então chegaram todos os capitães do exército a Joanã filho de Caré e Gesanias filho de Osaías, e todo o povo, desde o menor até o menor. E disseram a Jeremias, o profeta: Apresentamos-te a nossa humilde súplica, a fim de que rogues ao Senhor teu Deus, por nós e por esse resto, porque de muitos que éramos, só restamos uns poucos, como vês com seus próprios olhos, a fim de que o Senhor, teu Deus, nos mostre o caminho por onde havemos de andar e aquilo que havemos de fazer. O povo fez a coisa mais correta. Quando você não sabe o que fazer da vida, você passa por uma luta, por uma dificuldade, a melhor coisa que você pode fazer é ir até Deus e consultar. Deus, o que, que eu faço? O que, que eu faço com a minha vida? O que, que eu faço com esse problema? O que, que eu faço com essa situação? Quando você se vê num mar de problemas e você não encontra saída, a melhor decisão que você pode fazer é ir e consultar a Deus. O povo foi até o profeta consultar. E diz assim, respondeu-lhe Jeremias o profeta, já vos ouvi. Eis que orarei ao Senhor vosso Deus, segundo o vosso pedido. Tudo que o Senhor vos responder, eu vou-lo declarei, não vos ocultarei nada. Então eles disseram a Jeremias, muita atenção nesse versículo, Seja o Senhor testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos segundo toda a palavra que o Senhor teu Deus te enviar a nós outros. Seja boa ou seja má, obedeceremos a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos para que nos suceda bem ao obedecermos a voz do Senhor nosso Deus. Então povo, não. o povo, a resposta que vem de Deus, nós vamos obedecer. Pareça ela boa ou pareça ela má Nós vamos obedecer a Deus Aliás, Deus é o dono de tudo, é o criador de tudo Quem melhor para nos guiar e dirigir a nossa vida Que o Senhor Então a decisão deles foi totalmente correta E aí diz assim no versículo 7 Ao fim de 10 dias Veio a palavra do Senhor a Jeremias, e aí veio a resposta. O texto é um pouquinho longo, a gente já vai pular para o capítulo 43, para a gente poder é, encurtar aqui um pouquinho o tempo. Diz assim, Jeremias foi, trouxe a resposta para o povo, né? e diz assim Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus palavras todas as palavras com as quais o Senhor seu Deus o enviara então falou Zaraia filho de Isaías, e Jonã filho de Caré e todos os homens soberbos dizendo a Jeremias Ah, detalhe que eu pulei a resposta de Deus tinha sido a seguinte olha vocês vão permanecer em Jerusalém. A resposta de Deus tinha sido, vocês vão ficar, vocês vão permanecer, vocês vão confiar em mim, eu vou guardar, eu vou proteger, não interessa se há guerra em Jerusalém, mas se vocês confiarem em mim, eu vou guardar, eu vou proteger a vida de vocês. Então quando veio a resposta e Jeremias falou isso, olha, Deus veio, eu, eu falei a Deus, orei a Deus e a resposta dele foi exatamente essa, olha, vocês devem ficar, a confiar em Deus que Deus vai guardar. Quando ele veio com essa resposta, os mesmos que consultaram, os mesmos que disseram, olha, seja boa ou seja má a direção de Deus, nós vamos obedecer, diz assim, é mentira. Isso que dizes O Senhor nosso Deus Não te enviou a dizer Não entreis no Egito Para morar Ou seja Outra vez Desobedecendo a Deus O que que acontece Hoje em dia Com muitas pessoas Ela só obedece a Deus Quando ela crê quando ela acha, quando ela considera, quando ela julga que é conveniente para ela. Sendo que em realidade, nós sempre devemos obediência a Deus. Você vê outra vez, outra história, o povo falando, não, a gente vai obedecer. O que Deus falar, o que Deus dizer, nós vamos fazer. Porque Ele é Deus, Ele sabe todas as coisas. Mas quando veio a resposta, que não era a resposta que eles ouviram, eles queriam ir para o Egito, não era o que eles queriam ficar ali na guerra, então eles falaram: não, essa palavra não é de Deus. Você profeta, você está mentindo, isso não é a palavra de Deus, não é a voz de Deus. E aí você vê a importância de cada um de nós sermos sensíveis à voz de Deus sensíveis à voz do Espírito Santo no mundo amados irmãos, existem três vozes a primeira voz é a minha, é a sua é o seu querer é a sua vontade, o que você quer o que você espera que aconteça na sua vida ou a maneira que você espera que os seus problemas sejam solucionados, essa é a primeira voz, é a minha voz a segunda voz é a voz do diabo. É aquela voz que leva a pessoa a desobedecer a Deus, que leva a pessoa a pecar contra ele, que leva a pessoa a viver uma vida contrária ao querer, à vontade de Deus. E existe a terceira voz, que é a voz de Deus, que muitas das vezes a voz de Deus, ela é contrária ao nosso querer. É contrária à nossa vontade Mas como servos de Deus O que nós devemos fazer É nos colocar em posição de servos Humilharmos diante de Deus E obedecer a Ele Porque Ele sabe o que é melhor Para cada um de nós Então fica a pergunta Qual voz você tem ouvido? Qual é a voz que tem sido mais latente? dentro de você a sua voz, o seu ego o seu querer, a sua vontade a voz do diabo te empurrando para o pecado, empurrando para o mundo ou a voz de Deus que te leva para a salvação porque a voz que você mais dá crédito é o que vai determinar o rumo e o futuro da sua vida para finalizar o estudo de hoje eu peço para você voltar um pouquinho mais atrás agora no livro de Isaías Isaías capítulo 6 nós já vamos finalizar é muito interessante a visão, diz aqui a visão de Isaías e o seu chamamento é essa atitude que cada um de nós devemos ter diante de Deus. Vamos até ler aqui desde o início. Diz assim, no ano da morte do rei, Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. E clamavam um para os outros, dizendo Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos Toda a terra está cheia da sua glória As bases do Lumiar se, se moveram à voz do que clamava E a casa se encheu de fumaça Então disse eu, Isaías falando Ai de mim, estou perdido? Porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou, voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, e com a, com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, olha que interessante o versículo 8. Ouvir a voz de Deus. Importante, estarmos sempre atentos para ouvir a palavra de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós E disse eu Eis-me aqui Envia-me a mim Aqui nós vemos que quando Deus falou a, a diferença das duas histórias que nós lemos Aqui justamente o contrário Quando Deus falou com Isaías Isaías imediatamente falou Não senhor, eis-me aqui envia-me a mim, o que, que o Senhor quer, o que, que o Senhor deseja, o que, que o Senhor espera de mim, eis-me aqui, estou aqui para fazer o teu querer, estou aqui para fazer a tua vontade, seja bom ou seja má, mas eu vou fazer a tua vontade, pode parecer ruim para mim num princípio, mas eu sei que é o melhor de Deus para mim, essa tem que ser, atitude que cada um de nós devemos ter, ser sensíveis. E como a gente ouve a voz de Deus? É justamente aqui, é na palavra. Aí entra a importância de você ler, de você meditar na palavra de Deus. Porque quando nós oramos, nós falamos com Deus. Mas quando nós lemos a Bíblia, então é Deus falando com cada um de nós. Então, então pense nisso, a voz que você mais dá ênfase, a voz que você mais obedece, é aquela voz que vai editar o rumo da sua vida e também vai editar o rumo da sua alma. Então que cada um de nós sejamos sempre sensíveis à voz de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a próxima.